Professor, então, com relação à cloroquina, né, é, a gente vê aí que virou uma polêmica no país, meu Deus, como se a gente precisasse ainda de mais isso, né, essa discussão da cloroquina salvadora do mundo vai resolver todos os nossos problemas. Vista por essa parte que acha que a cloroquina é a salvadora do mundo Que os outros estão querendo levar as pessoas ao sofrimento e à morte Só para não dar o braço a torcer de que a cloroquina é ótima E o senhor, como pesquisador e cientista que é, é Tem conhecimento sobre os estudos que estão sendo feitos Com outros medicamentos e, inclusive, a cloroquina estudos ainda. Não existe ainda, professor, nenhum medicamento que alguém, algum especialista no mundo disse esse aqui, pode tomar que esse aqui vai resolver o problema. É verdade? Olha, é verdade. E mais do que isso, não existe nenhum regime terapêutico uh, que esteja sendo, digamos assim, incluído nas diretrizes. Né, de, de tratamento, tanto de prevenção de diagnóstico e de tratamento para a Covid. Isso é no mundo inteiro. Assim. Uh, seg Segunda-feira, dia 6 de 4, o Ministério da, da Saúde disponibilizou, na verdade, o primeiro documento, um documento bem farto, tem mais de quase 400 páginas, assim, realmente regulando, passando as diretrizes de prevenção Uh, diagnóstico e tratamento, como a gente deve proceder realmente para uh, abordar essa, essa, essa pandemia. E basicamente, o que mais me chamou atenção, até positivamente, é que assim, quanto ao tratamento, é o suporte básico. É isso que o Ministério da Saúde, em sintonia com todos os órgãos internacionais que estão recomendando hoje. Isso não quer dizer que o, o médico que está lá, o intensivista, o pneumologista, uh, que está na frente realmente de batalha junto com os, os pacientes, eles não possam optar por regimes terapêuticos experimentais naquele caso de pacientes graves que, na verdade, existe todo um rito, né? Tem que passar por, por uh, aprovação, o paciente tem que... Uh, autorizar, digamos assim, o uso dessa terapia que claramente tem que ser informada que é ainda uh, não, digamos assim, regulada. Uma terapia uma tentativa de um paciente em estado grave. Então, assim, realmente a Rita falou uma coisa muito importante assim. Que colocou o nome uh, hidroxicloroquina e cloroquina na mídia. Acabou esses fármacos na farmácia, entendeu? Isso talvez tenha um efeito mais grave do que o efeito benéfico que, porventura, esse fármaco possa apresentar, certo? Uh, eu, a sensação que a gente tem aqui nacionalmente é que a cloroquina é uma nova fosfoetalonamina. Fosfoetalo, esse realmente assim, é o que a gente tem conversado. Assim. E é uma... aquela pílula do câncer, né, doutora? A tal, a tal da pílula que, do câncer. A Dilma fez o desserviço de realmente dar ouvido ao WhatsApp, as redes sociais, e, e aquilo na época, assim, eu me lembro que os colegas do Inca, eles receberam 11 milhões de reais para realmente executar esse estudo clínico na época, que eles já sabiam, eles não acreditavam no estudo, porque as evidências eram em células, eram trabalhos in vitro, eram muito, muito fracas. Eu tenho trabalhos que eu publiquei que têm evidências muito superiores do que aquela, e claro que eu não... não, não batalhei com a, a mídia, digamos assim, as mídias sociais, para que isso fosse imposto para a comunidade médica. Isso é um absurdo, porque assim, não existe nada mais pragmático do que tratamento oncológico. O tratamento oncológico segue diretrizes muito bem específicas, né, baseadas no conhecimento adquirido uh, científico. Então, assim, eu acho que a Dilma abriu uma caixa de Pandora que, que aconteceu, que, que, que a gente está ainda sendo né, acometido até hoje com essas drogas milagrosas. Bom, é, é, o, você me mandou um estudo hoje, professor, de uh, alguns, parece que a Organização Mundial da Saúde Isso. está trabalhando com quatro uh, uh, terapias. Né? Isso, está acompanhando isso. testes que estão sendo feitos com quatro medicamentos, é, não, não quatro medicamentos, mas quatro tratamentos Sim. diferentes. Né? Eu queria Sim. que o senhor falasse sobre isso. A cloroquina e hidroxicloroquina... Cloroquina. É. É um... É um braço. Um braço. Então, assim, novamente, o que eu resolvi assim, preparar de material foi justamente o que a Organização Mundial de Saúde Lá no dia 23 de, de março, preparou como triagens globais, certo? Então, como tu falaste, assim, são quatro regimes que estão sendo testados internacionalmente. Né? Então, assim, o, o, o estudo ele é chamado de Solidarity. Né? Isso está disponível no site da, da OMS, se alguém quiser né, se informar mais. E, basicamente, está recrutando milhares de pacientes em dezenas de países, certo? E, e dentro desses regimes, eu até preparei um material aqui para ilustrar, nós temos uh, um antiviral, né, que foi, foi utilizado bastante, assim, na, contra o ebola, que é o chamado Rendezevir, ele é um análogo dos nucleotídeos, então, na verdade, assim, a, a, a hipótese é que quando o vírus já tenha penetrado nas células, quando ele precisar se reproduzir, ele vai utilizar esse análogo e esse análogo vai bloquear a replicação, assim, a multiplicação do genoma viral. Isso tá. impediria a, a produção do, do vírus. Tá. Não um é esse medicamento é, que foi usado é, contra o ebola. Né? O ebola. Tá. Certo. Uh, todos eles são experimentais, então eu quero deixar bem claro que assim, não existe comprovação científica hoje, inclusive nesses braços, mas a Organização Mundial de Saúde resolveu investir baseado em alguns trabalhos anteriores que foram feitos em, em outros, uh, outras pandemias né, e outros, outros vírus, que então existe um potencial, digamos assim, teórico para a aplicação disso, mas ela está regulando dentro desses braços clínicos a gente vê muito assim, uh, drogas fantásticas em vitro, né, na placa de Petri, onde é que estão, nas células, digamos assim, dentro do laboratório, que a gente não consegue fazer a translação médica realmente para o leito do paciente. Certo. Bom, então, é um, é um braço. O outro braço são dois uh, uh, antivirais que são o é um coquetel, que é utilizado do Caivê, que é o lopi, lopi, lopinavir e ritonavir, são dois uh, inibidores de proteases, na verdade, proteases são, são enzimas, são proteínas que quebram, certo? Uh, outras proteínas. E a gente sabe que o genoma do, do, do coronavírus, quando ele é expresso, quando a, a célula é infectada e começa a, a produzir as proteínas do vírus, elas vêm como se fosse uma proteína única inicialmente, e aí, essas enzimas têm que quebrar isso em várias proteínas unitárias para elas realmente fazerem ação dentro da célula. Isso é utilizado no HIV, com sucesso, certo? E existem alguns estudos, inclusive brasileiros, que mostram que podem ter, novamente, uma relevância clínica. Então, isso está dentro de um braço internacional. Então, um braço é testar esse tratamento esse coquetel anti-HIV. Anti e a combinação desse coquetel anti-HIV mais uma citocina pró-inflamatória, que é o interferon beta, é um terceiro braço, na verdade. Então, na verdade, isso aí faria um boost, daria uma explosão no teu sistema imune e isso faria com que o teu sistema imune se ativasse, digamos assim, e daria mais uma chance para a degradação imune já do teu sistema próprio para impedir a infecção e a replicação viral. Certo, deixa eu ver se eu entendi até agora, então. Um é um medicamento que foi usado contra o ebola, que está sendo testado. Outro é um coquetel, são duas drogas usadas contra o vírus HIV, com sucesso, testado agora também contra o Covid-o coronavírus. Em teste, né? Em teste. Em teste, testado, tudo, tudo teste. Tudo teste. teste. O outro é essa mesma combinação dos dois medicamentos, mas. Ok, e aí o quarto braço... O quarto é a menina dos olhos, né, que é a cloroquina e a hidróxido cloroquina, tanto isoladas quanto em conjunto, ambas, e associadas à azitromicina, que na verdade é o tratamento farmacológico para pneumonias, principalmente em jovens, por agente atípico, digamos assim.